Olá, boa noite, graça e paz, que a presença do Senhor ela possa invadir os nossos corações e ela possa trazer paz e ela possa trazer luz, porque eu acho que nesse tempo que nós estamos enfrentando tantas adversidades das quais nós nos sentimos impotente diante delas. Nós precisamos de luz, nós precisamos olhar para o alto e enxergar aonde está o nosso socorro. Eu louvo ao Senhor pela tua vida, eu louvo ao Senhor por esse tempo. Eu louvo ao Senhor porque eu creio que hoje Ele vai trazer um pouco mais de luz. Eu digo isso sempre, mas isso é verdade. Que o Espírito Santo de Deus, ele prepare o teu coração para vo você receber o que ele designou para esse tempo. E eu gostaria que você ficasse atento ao falar do Espírito. Porque eu vou falar algo que é relevante para as nossas vidas e determinante para nossa vitória. Eu digo tudo isso em termos espirituais. Por isso, o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus, na sua infinita graça, Ele invada o teu coração e o teu lar nessa noite. E você possa compreender, em essência, o falar dEle em nossa direção nesse tempo. Em nome de Jesus. Queridos, eu acredito que Quanto mais a gente busca o Senhor, mais clareza nós temos das coisas, mais o nosso olhar se torna amplo, porque a luz do Espírito, ela promove isso, essa ampliação na nossa vida, na compreensão das coisas, na compreensão dos fatos. E quanto mais eu conheço Jesus e o seu propósito eterno, mais alegria eu sinto porque mais claras as coisas espirituais elas vão se tornando para nós. E esse é o desejo do meu coração, que o Senhor promova isso, em nome de Jesus. E eu convido você para fechar os teus olhos por um instante, e eu gostaria que você orasse comigo e por mim, para que o Espírito Santo venha com abundância de graça, de bondade, de revelação em nossas vidas, nesse tempo. Senhor, nós carecemos da Tua misericórdia. Senhor, hoje nós carecemos tanto da Tua misericórdia, da Tua revelação, do Teu consolo, mas principalmente da consciência de quem Tu és. Pois esta consciência, ela me faz olhar a vida de uma forma espiritual e não de uma forma natural. E eu sei, Senhor, que se eu não tiver compreensão de quem Tu és, é impossível ter alegria, contentamento diante de tudo que os nossos olhos têm presenciado nesse tempo. Mas quando eu olho para Ti, quando eu olho para Ti, eu vejo a Tua misericórdia, eu vejo a Tua bondade, eu sei que eu tenho segurança numa palavra empenhada, desde a fundação do mundo, que tu estarias conosco todos os dias. Quando enfrentarmos adversidades, tu estás conosco. Quando enfrentamos a doença, o Senhor está conosco. Quando enfrentamos o vale da sombra da morte, tu estás conosco, porque tu és o Deus da vida. E o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, ela estende-se de geração em geração. Ela dura para sempre. Eu quero te adorar nesse tempo, não porque as coisas estão boas, mas porque tu és bom. A tua bondade e o teu amor se derramam sobre as nossas vidas. Senhor Deus... Por isso, o meu clamor a Ti, e eu clamo isso sempre, que o meu desejo é que a minha atitude seja de completa rendição e dependência na Tua soberania. Que eu abra mão das minhas convicções, crenças ou experiências até atingir um ponto, um ponto em minha fé, em que não haja mais nenhum obstáculo entre eu e ti. Pai, em nome de Jesus, como filha, eu nesse momento levanto um clamor sobre a vida dos que estão doentes em todo o nosso país. Os nossos irmãos em Cristo, próximos e distantes, que enfrentam nesse momento adversidades, lutas, que estão entubados, que estão internados. Que o Teu Espírito Santo visite cada um deles, não apenas eles, mas os familiares. Que o Teu Espírito Santo os visite com bondade, com graça, com misericórdia. Eu também quero, em especial, o Senhor, apresentar a vida da minha irmã amada, Andréia. Que o Teu Espírito Santo a visite. Que o Teu Espírito Santo a levante para que ela, num tempo breve, esteja novamente conosco, animada, cheia de vontade, cheia de, de ânimo para prosseguir essa jornada. Por isso, Senhor, que venha o Teu reino e que seja feita em nós a Tua vontade, assim como ela já é feita nos céus. Esse é o desejo do meu coração e é o que eu Te peço, confiada no Teu nome. Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, eu gostaria de, de, de, de repartir com vocês uma porção da palavra hoje, que está em Salmos, no capítulo 37, e nos versículos 3 ao 7, que eu tenho a impressão que é uma receita que o Espírito Santo nos dá, que o Pai nos dá, de como vivermos nesse tempo. O título da fala do Espírito nesse momento, nesse tempo, é enfrentando dias difíceis. Esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração para repartir com vocês. Algo relevante que eu gostaria de ter atenção de vocês até o fim, para que o Espírito Santo ele realize a obra que Ele deseja no, no coração de cada um de nós. A palavra do Senhor diz em, em Mateus, é, Salmos, no capítulo 37, do 3 ao 7, a palavra do Senhor diz, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Queridos, eu acredito que todos nós temos enfrentado momentos difíceis nesse tempo, né? Nós temos enfrentado perdas, angústias, incertezas, e medo também. E nesse momento que nós precisamos da luz da Palavra, eu creio que é exatamente nesse momento que nós precisamos de revelação, que o Espírito Santo venha e Ele invada o nosso interior trazendo luz. Porque se nós permitirmos que a angústia, o medo, ele invada o nosso coração, nós certamente nos tornaremos prisioneiros. E eu creio que o Senhor vai derramar nesse tempo sabedoria, no nosso entendimento, para enfrentarmos esse tempo de adversidade que assola não apenas a nossa cidade, mas todo o nosso país. A palavra do Senhor diz em João, no capítulo 8, versículo 32, E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A verdade é uma pessoa chamada Jesus Cristo, que quanto mais eu conheço Ele, mais realidade eu tenho de quem Ele é para mim e de quem eu sou nele. Mais eu consigo olhar as coisas de uma forma clara, mais eu consigo confiar, e eu creio que nós precisamos ter uma visão clara do que estamos vivendo, do tempo que nós estamos vivendo, mas também para onde nós estamos indo. Queridos, quando Deus fez o homem, Ele diz... Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A palavra semelhança significa projetar uma sombra. Ou seja, eu e você somos uma sombra do nosso Criador. E uma sombra, para ela aparecer, ela precisa estar próxima da luz. Então, quanto mais próximos estamos de Deus mais próximos ficamos do nosso Criador e mais claro, vemos as coisas ao nosso redor. Eu creio que o desejo do Senhor é esse, é ampliar o nosso olhar. E a nossa fé, ela precisa ser redirecionada. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de discernimento, vindo do alto para enfrentarmos esse tempo difícil. Nós precisamos de visão espiritual. E visão espiritual é algo muito importante. Especialmente quando nós estamos enfrentando momentos difíceis como esse que nós estamos enfrentando hoje. E... Eu sou tão grata ao Senhor pelo amor e pela bondade dele, pela forma que ele age em nós e através de nós. E eu quero te dizer que eu me considero uma pessoa que tem muitas limitações. Limitações na palavra, limitações no entendimento da palavra. Porque o Senhor, ele é muito alto. A palavra quando é discernida espiritualmente, ela é alta. E eu preciso buscar e eu preciso cavar para que eu possa entender, não apenas ela como uma letra, mas como ela viva e eficaz. E eu louvei tanto o Senhor, porque ontem o pastor Tadeu, no culto da manhã, ele citou esse esse, esse capítulo e versículo. E eu programei e eu, e eu coloquei a palavra no papel no sábado à noite. Eu preciso de um tempo para fazer isso, porque eu sou limitada. Mas eu creio que o Senhor trabalha antes, durante e depois. Porque o Espírito Santo, Ele trabalha e age de uma forma multiforme. Então, ainda que eu tenha limitações, Ele usa de bondade e misericórdia. E eu me alegrei ontem, quando o pastor Tadeu citou Salmo 121, primeiro. Eu elevo os meus olhos para os montes, da onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o Senhor diz que quando a vida te apresentar momentos difíceis, momentos desafiadores, incertezas, instabilidades como essa que nós estamos vivendo, eleve os teus olhos e veja da onde vem o teu socorro. Eu creio que quando Ele diz para nós elevar os nossos olhos é... É para nós olharmos para Ele. É, é para nós olharmos de um jeito que eu veja Ele acima de toda essa diversidade que o nosso país enfrenta hoje. Eu digo o nosso país e não cito o mundo porque a coisa ela está muito, muito difícil aqui para nós. E queridos, tempos difíceis vêm para nos ajustar para ajustar o nosso foco, redirecionar os nossos olhos, a nossa vida e o nosso propósito. E o convite do Senhor é para que tiremos os nossos olhos do que é transitório e temporal e foquemos no que é eterno. Eu tenho insistido nisso aqui. Porque é isso que tem se tornado vivo dentro de mim, é isso que o Espírito tem ministrado em mim nesses últimos tempos. E às vezes nós achamos que nós estamos perdendo muitas coisas, né especialmente quando os meus olhos estão focando no que é aparente e transitório. Lembre-se, tempos difíceis servem ou para nos equipar ou para nos destruir, vai depender da onde a nossa fé está fundamentada, aonde ela está firmada, tempos difíceis chegaram à nossa casa, e aí eu te pergunto, aonde a tua casa está firmada, ela vai permanecer ou ela vai ruir? O que eu vejo é como se o Senhor estivesse dizendo nesse tempo para nós, hum, existe uma pandemia, sim. Ela está instalada, sim. E junto com ela, um aparente caos. Mas eu não saí do controle. Eu continuo reinando mais alto do que tudo o que está acontecendo. Nós precisamos ver a posição de Deus. Não existe caos, não existe doença, não existe adversidade que altere a posição de Deus. Deus continua sendo soberano, Ele continua sendo alto, exaltado. Ele continua sendo onisciente, onipotente, onipresente. Nada afeta Deus, nada, absolutamente nada pega Ele de surpresa. A palavra do Senhor diz para nós que Ele habita sim num alto e sublime trono, mas Ele também habita no coração do contrito e do abatido de espírito. Em Salmos, no capítulo 24, versículo e, 1, eu acho, esse vers eu acho esse versículo especialmente cheio de, de revelação. E ele diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Às vezes nós achamos que nós somos donos né, de algumas coisas. Às vezes nós achamos que nós somos donos da empresa. Às vezes nós achamos que somos donos do marido ou da esposa, dos filhos. Mas a palavra do Senhor está me dizendo aqui que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Existe um dono. Ele é o dono. E ele coloca alguns talentos, sim, nas nossas mãos, para que nós cuidemos e para que nós multipliquemos, mas nós vamos prestar conta. Nada é nosso. Tudo já tem um dono. Ao Senhor pertence a terra. E eu creio que o chamado do Senhor para as nossas vidas nesse tempo é para olharmos para esta posição. A posição dele. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós olhamos a nossa volta de forma humana e natural, o que vemos são pessoas desesperadas, pessoas angustiadas e com medo. E nós, eu e você, como filhos de Deus, nós estamos como? Como? Será que nós estamos desesperados, desesperançados? Ou nós estamos firmes na certeza da nossa identidade? Nós somos filhos do Altíssimo? Será que nós sabemos que nós temos um socorro e que esse socorro ele é bem presente na hora da angústia? Será que nós sabemos que o nosso Deus, ele está numa posição acima do medo? Acima da escassez? Acima da angústia? Acima da doença? Acima dessa epidemia? Dessa pandemia? Será que nós estamos cientes de que o nosso Deus, ele não apenas governa um país como um presidente? Que ele não senta num trono de um continente apenas, mas que ele governa o universo inteiro. Ele governa todas as coisas, nada, absolutamente nada foge do seu controle. Jó disse, eu bem sei que nenhum dos, teus, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, quando os tempos difíceis chegam em nossa vida, eles não alteram a posição de Deus. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 21, a palavra do Senhor diz...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 Nós, como filhos desse Deus Altíssimo, que governa todo o universo, que governa todo esse planeta, nós estamos tão angustiados e tão temerosos com o que os nossos olhos naturais têm visto nesse tempo. Porque nós estamos nos sentindo fragilizados e inseguros. Queridos, eu sei, as notícias são assustadoras e, e a gente fica temeroso sim, especialmente nesse tempo que não tem lugar, não tem vaga nos hospitais. Estão acima do que eles podem atender. E aí a gente pensa assim, de uma forma humana de pensar: meu Deus, mas e, e se isso acontecer comigo, o que, que eu vou fazer? Eu não vou ter atendimento, eu não vou ser bem cuidada. E, e se o quadro se agravar? né? Eu quero dizer para você que o que nós temos ouvido nas notícias ultimamente são assustadoras. E isso nos faz mal. Se eu puder te dar um conselho, desliga a TV. É tempo de voltar os nossos joelhos à oração. É tempo de direcionar os nossos olhos para a palavra. Não são as notícias, não são das notícias que virão o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que está mais alto do que tudo isso, que está acima de tudo isso. Queridos, talvez você perdeu um ente querido nesse tempo e você está se sentindo sozinho, fragilizado, desapontado, desamparado, mas eu quero que você saiba que este querido pode ter ido embora, mas o Senhor não te deixou. Ele está contigo hoje, Ele estará contigo amanhã, Ele está contigo todo o tempo. O nosso Deus não foi embora. Ele diz que Ele estará conosco todos os dias até o fim. Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa força. Ele diz, eu não te deixarei e eu jamais te abandonarei. E eu gostaria de falar algo relevante a você nesse momento. Que o Espírito Santo do Senhor abra o teu coração e que você tenha luz para você entender isso. Às vezes a gente diz, a vida foi interrompida, né? Mas queridos, deixa eu te dizer algo. A vida, ela só é interrompida quando a gente não entende o propósito daquilo que Deus está permitindo. A vida ela é um fluxo A vida ela é eterna Só há vida numa compreensão de eternidade Às vezes a gente confunde Vida com a existência A existência em algum momento Ela será interrompida Sim, ela cumpre o tempo e o propósito a existência, não a vida. Nós vemos hoje, através dessa pandemia, da Covid, a existência, não a vida. A existência de alguns irmãos sendo interrompida, mas a vida deles não. Porque tudo o que vocês viveram juntos... As doces memórias vi vivenciadas nessa relação com Cristo, elas permanecem. Elas ficam. Sabe por quê? Porque apenas a existência dele ou dela aqui foi interrompida. Não a vida. Sabe por quê, queridos? Porque a morte, ela já foi vencida. A morte, ela já foi tragada pela vitória. A palavra do Senhor diz. Onde está a oh morte a tua vitória? Onde está a oh morte e o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória na cruz do Calvário. Então, não foi a vida do teu amado, da tua amada, do teu filho, que foi tirada, acabou, não foi apenas a existência dele aqui, transitória e temporal porque a vida dele continua porque nós os filhos, nós estamos em Cristo, em Cristo nós conhecemos a vida na sua dimensão eterna no seu fluxo eterno que não pode ser interrompido então que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o, teu, o coração de todos aqueles que estão enfrentando esta breve interrupção, essa breve interrupção da existência. Mas sabendo que não acabou, o rio de Deus continua a fluir, gerando vida e vida eterna. A palavra diz em Romanos 12,2. Por isso, queridos, que eu digo que é momento de nós tirarmos os nossos olhos do que é aparente transitório para eu poder enxergar isso com clareza. Porque a partir do momento que eu enxergo isso com clareza, eu não me desespero. Muito pelo contrário. Há uma paz dentro de mim. Não que às vezes a gente não fique temeroso, na nossa humanidade, como gente, como humano ser. Por isso Romanos diz, 12, 2, um versículo conhecido da gente, que nós temos que sacrificar a nossa forma natural de pensar, para que a gente possa ser renovado, renovado aonde? Renovado exatamente na nossa forma de pensar. E por estarmos equivocados, apavorados e com medo, nós não enxergamos isso. E Satanás tem esse papel muito definido de levar a gente a ficar confuso mesmo. E às vezes a gente ora... Achando que a nossa oração vai mudar o coração de Deus e Ele vai fazer o que Ele ainda não fez por nós. Queridos, a oração... Ela tem e ela cumpre um propósito. A oração é para que haja transformação, renovação em nosso entendimento, em nosso coração. Para que em orando nós sejamos iluminados, renovados, transformados e orientados por Deus. Com isso, ouvindo a direção e nos submetendo à sua vontade as transformações certamente acontecerão. A oração é um sinal de rendição, de engajamento. E às vezes, equivocadamente, nós ficamos numa reza superficial. Buscando Deus fora de nós, mas é tão fora de nós que às vezes nós estamos nessa reza, nessa oração que nós chegamos à exaustão e às vezes essa oração ela é tão fora, nós olhamos Deus fora e não em nós, que nós até abrimos o olho para ver se Ele chegou. Hum achando que por muito falar, Deus agora ele vai, ele vai sair lá do esconderijo para nos atender. Achando que de tanto pedir nós seremos ouvidos. Eu não estou dizendo aqui em momento algum que não é para você ficar orando, intercedendo, buscando a Deus em espírito todo o tempo. Absolutamente não. Eu estou falando de uma oração... Natural, desesperada, onde eu não vejo Deus. Queridos, nós temos a pretensão de achar que Deus é responsável por essa pandemia, de achar que Deus é responsável pela má gestão da nossa vida, que Ele também é responsável pelo governo, pelas economias não queridos, não, nós somos responsáveis, eu e você precisamos como corpo de Cristo, nos posicionarmos de forma responsiva, toda vez, todas as vezes, pode olhar, Todas as vezes que o povo se posicionou de forma responsiva na palavra, eles tiveram êxito. Ainda que a ordem parecesse absurda, como a, que foi dado por Josué, como a que foi dada por Josué. A ordem de Deus para o corpo de Cristo, nesse tempo, já foi anunciada. Portanto, quando a igreja se posicionar em obediência à ordem dada, as coisas acontecerão. Então veja, não é que Deus sai do trono e vem assumir a nossa responsabilidade. Não, não. Somos nós que precisamos, de forma consciente, assumir a responsabilidade que e o Senhor já designou para cada um de nós como corpo de Cristo aqui na terra. E o nosso Deus diz, se, olha a condição, olha a condição. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, que somos eu e você, não é para o ímpio essa fala. Se o meu povo que se chama pelo meu nome... Se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei e eu sararei. Eu perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Perdão e cura é o que nós estamos precisando hoje. Mas nós não vamos receber isso enquanto cada um estiver andando numa direção, fazendo do seu jeito. Lembre-se do meu jeito, não serve para Deus. Eu preciso estar em unidade. O corpo de Cristo precisa se posicionar em toda a terra em unidade ouvindo a direção dEle nesse tempo para cada um de nós. Mas se a minha oração e se a minha vida, ela for superficial, eu não vejo isso. Eu vejo desespero, eu vejo angústia, eu vejo a tribulação, eu vejo medo, eu vejo tudo o que está aparente. E eu não vejo o que é eterno, o que é permanente. O Senhor está esperando o nosso posicionamento para Ele perdoar e Ele sarar a terra. Percebem que somos nós o corpo de Cristo que precisamos nos posicionar. A palavra diz desde todo sempre, é melhor obedecer do que sacrificar. Então oração é para dizer que nós estamos assumindo a responsabilidade. Isso é essencial para obtermos a vitória. Quando eu e você, como, quando nós como corpo de Cristo nos posicionarmos em obediência, sabe o que, que vem sobre nós? A autoridade. A autoridade de Deus vem sobre nós. Quando eu me posiciono em obediência. Não é que agora é assim, sempre foi assim. Porque Deus é imutável, Ele não muda. Quer ver essa realidade de uma forma prática? As multidões seguiam Jesus porque Ele tinha pão. Ele diz, eles me seguem por causa do pão, mas eles não entenderam o mistério. O mistério não era comer do pão. O mistério era saber que existe autoridade para multiplicar o pão que é oferecido espontaneamente. A partir de uma oferta espontânea, em rendição espontânea do corpo de Cristo, não há limites para aquilo que a gente pode multiplicar em unidade com Cristo. Então nós temos autoridade para multiplicar quando nós submetermos a ordem designada por Deus. Nelson, mas que ordem é essa? Eu quero a receita, me conte. É na busca que eu entendo isso. É na busca que eu entendo que a palavra de Deus não é lida de uma forma apenas como se os meus olhos estivessem lendo um livro. Eu tenho a presença do autor e ele discerne as coisas de uma forma espiritual, de uma forma viva e eficaz. A palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais poderosa do que uma espada que corta dos dois lados. E ela é apta para penetrar dentro de nós e fazer separação. Quando obedecemos ao Senhor, a autoridade dele está sobre nós. A autoridade de Deus estava sobre Davi porque ele se submeteu, ele obedeceu e ele cumpriu o propósito. Quando obedecemos o Senhor, não apenas vencemos gigantes. As muralhas caem, as trevas recuam. A autoridade de Deus estava sobre Davi e Josué quando, quando eles se submeteram à ordem e à vontade de Deus. A igreja precisa se posicionar em toda a terra. Pois a vitória ela já foi declarada. Você queria receita, né? A, a, a vitória já foi decretada. A palavra diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós, contra o corpo, contra a igreja. Ainda que as trevas sejam densas nesse tempo, elas não ofuscarão o brilho do corpo de Cristo quando ele se posicionar. A palavra do Senhor diz em Efésios no capítulo 3, versículos 17 a 19. Eu vou abrir com vocês, vamos abrir. Efésios 3, 17 a 19. A palavra do Senhor diz, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Então habite Cristo em vosso coração, não pela razão, pela fé, estando vós arraigados, não é superficial, é enraizados, é alicerçados em amor, a fim de poder, poder descompreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Que excede todo entendimento. Para quê? Para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Sejamos tomados de toda a coragem. De toda a força. De toda a autoridade que já nos foi designada. Já nos foi otorgada. Já nos foi dada. Paulo diz... Portanto, sobre esta revelação, estejam vós arraigados, alicerçados, comprometidos e aliançados em amor. Aí sim, eu e você chegaremos à compreensão plena desse chamado, desse propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Olhando para onde? Para as notícias da TV? Não. Olhando para Cristo, que é da onde vem o nosso socorro, que é da onde vem a nossa força. Queridos, Cristo Jesus, Ele é o sêmen, Ele é a semente. Quando a gente recebeu a Cristo no sentido da semente, estando vós enraizados, edificados, ou seja, eu sou gerada da natureza Cristo. Então esse código genético, esta semente Cristo é que orienta a minha vida. Eu creio, conjecturando agora, eu creio que se todos nós, os cristãos, fôssemos submetidos a um exame genético, todos os cristãos do mundo, através do gen Cristo, que é a palavra, que é a voz, que é o comando, que é a orientação de Deus, o verbo vivo. Eu creio que todo filho que fosse examinado, ele seria comprovado cientificamente que ele é irmão de Jesus, porque ele tem a mesma natureza, porque todos nós somos filhos, nós cristãos que cremos em Cristo Jesus, que passamos da morte para a vida, nós temos o mesmo Pai. Então Ele não é o meu Salvador porque Ele me salvou. Ele é o meu Senhor porque Ele me regenerou. Porque através dEle eu fui gerada através de uma semente incorruptível. Foi assim que eu recebi a Cristo e não porque eu atendi a um apelo apenas. Vocês percebem como a coisa ela não se discerne rasamente na palavra, é tudo espiritualmente. É importante sabermos isso, queridos. É muito importante, relevante nós termos essa certeza, porque a estratégia de Satanás em tempos difíceis sabe qual é? É implantar em nós o sentimento de orfandade. E a gente diz: "Cadê o Senhor?" Eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo desamparado, desassistido. Mas o Senhor te diz hoje, para mim e para ti, redireciona o teu olhar e veja a bondade do Senhor. Ele diz que no Salmo 139, que ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. E de longe ele penetra nos meus pensamentos. Antes da palavra vir à minha boca, ele já sabe toda. Ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Ele conhece todos os meus caminhos. Quando eu estava ainda em substância informe no ventre da minha mãe, ele já me conhecia. E ele escreveu e determinou todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Você e eu somos filhos do Altíssimo. O Espírito Santo habita em nós. Isso significa que se você está num dia bom, ele está contigo. Se você está num dia mal, ele está contigo. Ele é a nossa força, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso refrigério. Ele diz ainda que vocês andem pelo vale da sombra da morte, eu vou estar lá porque eu sou o Deus da vida. E para encerrar, eu já disse isso aqui. Mas o espírito me trouxe para eu falar de novo, porque é importante eu dizer isso nesse tempo. Especialmente nesse tempo. Eu costumo dizer que no espírito nós já somos eternos. A nossa alma, ela está sendo regenerada e ela também é eterna. Esse corpo que vocês estão vendo agora Que aparentemente Sou eu de uma forma totalitária Mas não é Eu habito um corpo transitório Hoje Mas que em algum momento Essa existência Não a vida Essa existência Ela será interrompida Mas a vida não pois no momento em que essa existência temporária cumprir o tempo e o propósito e eu deixar este plano, como diz o pastor aqui eu recebo a vida eterna ou seja, um novo corpo e esse não mais vai ser, vai ser transitório e temporal mas ele será eterno, glorificado Aí eu volto ao estado original que o Senhor programou, que o Senhor projetou, antes da fundação do mundo. Aí eu sou espírito eterno, alma eterna e corpo eterno, pleno. Aí eu tenho a compreensão do meu pai, eu tenho a compreensão do todo. E nesse dia, quando aparentemente eu parti, por um momento eu durmo e eu me encontro nos braços do Pai recebendo o meu corpo glorificado, eu vou voltar para casa. Nesse dia eu terei voltado para casa. Por quanto tempo? Para todo sempre. E para sempre e sempre. E para todo sempre. Então esse, esse ente querido que você aparentemente perdeu, ele apenas deixou essa existência, mas a vida dele continua, porque a vida ela é eterna, ela é desde sempre e para sempre. Que isso sirva de consolo para a tua vida nesse tempo, para você. Minha irmã, amiga, querida Sirlei, que perdeu o teu amado, que isso sirva de consolo para o teu coração nesse tempo. E nesse lugar, não existe falta de nada. Também não tem doença. Lá não tem crise, lá não tem separação, nem choro, nem dor. Mas é um lugar onde nós teremos a compreensão de tudo, do todo. E nós seremos semelhantes ao nosso Deus. Uma vez mais, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração de todos aqueles que nesse momento estão enfrentando esta breve interrupção da existência. E na certeza de que Deus, mas na certeza de que não acabou. Que o rio de Deus continua a fluir, gerando vida e vida eterna. Esse é o consolo do Senhor para a minha e para a tua vida nesse tempo. Que o Espírito Santo venha com graça, com bondade, com realidade, com revelação dentro do nosso coração. Que Ele nos ensine a orar. Que ele nos ensine a sair da superficialidade e mergulhemos no rio de Deus. Para termos compreensão de que ele habita num alto e sublime trono. Mas que ele habita no nosso coração, no coração do contrito e do abatido de espírito. Esse é o desejo do coração do Pai. Essa é a fala do Espírito para esse tempo nas nossas vidas. Que o Senhor Jesus habite ricamente no teu coração. E que a paz dele que excede todo entendimento guarde o teu coração e os teus pensamentos nele. Em o nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor.